A Frida é Melhor está de volta e agora, olha, um momento muito especial. Eu sei que tem um time de meninas que são apaixonadas pelo Evolo esperando por essa entrevista, por esse momento especial, mas sei também que você, telespectador da Rede Vida, gosta do Evolo, você que já assiste o programa, conhece o Evolo, quem não conhece, vai conhecer agora e com certeza vai se apaixonar. Eles estão, gente, com a turnê 2019 e em breve estarão aqui no Brasil. E a gente já quer mostrar um pouquinho, para dar Aquele gostinho de quero aqui comigo A gente pediu para nossa correspondente Ana Ferreira e até a cidade Italiana Matera A Ana foi conferir um show Lindíssimo, ela falou para mim Eu fiquei emocionada, arrepiada Foi um espetáculo maravilhoso E ela vai mostrar um pouquinho de tudo isso Para a gente, tá bom? Então confira E segura, porque depois tem mais Olá Cláudia Tudo de bom para toda a família do Vida Melhor Claudinha, você pediu e eu vim para Matera, cidade italiana que fica no sul do país e que neste ano de 2019 é a capital da cultura da Europa. Mas a gente não veio até aqui para fazer turismo, não. Nós viemos conferir de pertinho o show que comemora os 10 anos de carreira do Ivo Volo. O show aqui da Itália é muito parecido com o que os meninos vão levar em outubro para diversas cidades do Brasil. E a gente sabe que as fãs brasileiras estão ansiosas, contando os minutos para esse encontro com o o bolo, por isso a gente vai mostrar um pedacinho desse espetáculo para vocês. più aperto que a nova turnê do E o Volo se chama Música. O um novo trabalho marca os 10 anos de carreira do trio, que se conheceu em 2009, graças a uma competição musical de um programa da TV italiana. Na época, ainda adolescentes, cada um seguia a carreira solo, até que surgiu a brilhante ideia de juntar as três vozes -o e formar o Il Volo, que em português quer dizer o voo. E eles literalmente decolaram rumo ao sucesso. Hoje Gianluca Mano... Hiero, e Inácio estão mais maduros e românticos do que nunca. Ah, A canção aqui me dite é apenas um dos grandes sucessos do novo trabalho, que exalta a personalidade e as diferenças das vozes e as influências musicais de cada um dos integrantes do trio, tão amado no Brasil e no mundo. O sucesso é tanto que o novo álbum música chegou a ser um dos 10 mais vendidos pelo iTunes em 14 países, da Finlândia a Israel, de Malta ao Brasil so crazy. Meu Deus, eles estão maravilhosos! Uau! Não vejo a hora, assim como eu sei que você também não vê a hora, de estar de frente com o bolo. Porque eles vêm pro Brasil, garanta já o seu ingresso. Eu tenho certeza que você vai ser emocionado. Só de olhar os meninos, tem uma saudade, Pedro, Gianluca, Inácio. são queridos demais, né? São maravilhosos. Gente, mostramos um pouquinho do show. Ana Ferreira, obrigada por compartilhar essa preciosidade com a gente. Mas, ó, pra você que tá em casa, pra você que é iVolover, pra você que é fã do iVolo, tem mais. Entrevista exclusiva com esses três maravilhosos, Piero, Inácio e Gianluca. Confira. Cláudia, que alegria estar aqui ao lado dos três italianos mais amados do Brasil. Gianluca, Piero e Inácio. Tudo bem com vocês, meninos? Tudo, tudo bem, bem. <risos> tudo bem. Tratamos de falar português, não? Nós porque... somos muito felizes. <risos> di parlare portoghese allora, innanzitutto vorrei farvi complimenti tanti auguri per il vostro anniversario di dieci anni è veramente una lunga e bellissima e stupenda storia 10 anni, tanto tempo e tante esperienze qual è stato il momento più bello, più importante per voi? In dieci anni tante esperienze, tante collaborazioni con grandi artisti di, di fama mondiale, internazionale abbiamo solo appreso tante cose da, da parte loro ma la cosa fondamentale di questi dieci anni è che l'amicizia dal primo al decimo anno è sempre, si è sempre solidificata Per te un momento più emozionante di questi dieci anni? Eh, sicuramente il Papa è stata una e cantare per il Papa a un metro da lui alla giornata mondiale della gioventù a Panama è stata, è stata un'emozione molto forte, qualcosa che ci ha toccato molto perché è anche inaspettata ehm, vedere tutta quella distesa di giovani e quell'energia particolare che si era creata su, su quell'altare alla fine non si può chiamare palco, è, è stato davvero molto bello Facciamo un salto in futuro, come vi immaginate fra dieci anni? Si, molte persone ci chiedono adesso, dopo aver festeggiato questi 10 anni di carriera, cosa ci aspettiamo? Sicuramente cercheremo di riconfermare tutto quello che abbiamo fatto in passato, fare nuova musica, crescere ancora di più professionalmente perché non si finisce mai di imparare. Todo esse talento, os rapazes do Ivolo deixaram milhares de fãs apaixonadas. Pergunto como está o coração de cada um. E eles respondem com muito humor. Brincadeiras à parte, descobrimos que no momento apenas Gianluca está comprometido. Já Inácio e Piero estão à procura do verdadeiro amor. La cosa bella della, parlando d'amore è che non sono dei canoni ben definiti che inizia da zero e finisce a dieci. L'amore può essere imprevedibile, può essere, può essere davvero qualcosa che ti può sorprendere in qualunque, in qualunque situazione. Divertidos e elegantes. Essa combinação de tirar o fôlego vai desembarcar no Brasil no próximo mês de outubro. O E Volo volta ao país, especialmente para os shows da nova turnê música. O concerto em Brasília será diverso eh, avrà un po' di, di storia di tutti questi dieci anni, quali sono le canzoni che possiamo aspettare? Il meglio del nostro repertorio tutto quello che abbiamo costruito in questi dieci anni, quindi non vediamo l'ora di tornare per sorprendere tutti i fan brasiliani e speriamo di emozionarli. L'abbiamo promesso e non abbiamo mantenuto la promessa, però quest'anno ci impegneremo e cercheremo di fare qualche brano in portoghese anche per vedere la, la nostra pronuncia come va. Esperando de não deludir, appunto. Vi prego que, se sentite qualcosa de estranho, não ridete, por quanto riguarda a nossa pronúncia em português. Nos vemos em outubro. Obrigado. Nos vemos em outubro. Ah, Muito obrigado. Até em breve, no Brasil. Muito obrigado, Brasil. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, meninos. Ou como vocês dizem na Itália, arrivederci. O Brasil espera vocês de braços abertos. Um super beijo, muito obrigada. Atenção fãs e volu, e volovers e toda a turma. Ingressos no poladian.com.br. Anota o site www.poladian.com.br. Outubro, essa maravilha que você não pode nem pensar em perder. E você viu como eles estão cada vez melhores e ainda com português melhor ainda. Eu realmente amo. Sou fã de carteirinha.